A Justiça do Trabalho de Mato Grosso manteve a dispensa por justa causa aplicada a um ex-gerente de empresa de informática, em Cuiabá. Ficou comprovado que ele abriu uma firma no mesmo ramo, enquanto ainda trabalhava lá. E como se não bastasse, tentou recrutar trabalhadores lá dentro e ainda tentou fechar negócios com o maior cliente da empresa, se passando por proprietário da empregadora. Ele procurou a Justiça para reverter a justa causa. Disse que foi alvo de perseguição e tratamento desigual, já que outro empregado fez o mesmo e se manteve no emprego. No entanto, ficou comprovado com documentos e com testemunhas que ele cometeu uma falta grave e, por isso, a primeira turma de julgamento do TRT manteve a justa causa. A CLT coloca como motivo da justa causa agir como concorrente da empresa para o qual trabalha o empregado.